Oi! Oi, boa noite! Tudo bom, gente linda, desse mundo maravilhoso. Já comecei aqui fazendo os errinhos técnicos que é normal para a Karen. Tudo bom, Rick? Tudo, tudo ótimo. Boa noite, Karen, boa noite, pessoal. Hoje a gente está transmitindo novamente nos, nos dois canais, então... Dar as boas-vindas para o pessoal do canal da Karen, também dando as boas-vindas para o pessoal que está no, no meu canal, no nosso canal, porque ele não é meu, ele é nosso, é de todos nós. Então sejam todos <risos> bem-vindos. É, e hoje a gente tem um tema super legal. Na verdade, eu e o Ricky estava pensando na tarde, o que a gente vai falar, né? E o tema veio, falei, ixi, eu estou sem criatividade de perguntar para a e o tema veio percepções que, que transformam a sua vida então a gente vai falar um pouquinho sobre a realidade que cada um cria para si né cada um de nós temos uma realidade porque percebemos a vida de um jeito né conhecemos e aquelas percepções enviam informações para o nosso subconsciente e isso cria programas e esses programas é exatamente aquilo que cria a nossa realidade então, isso é uma coisa que não precisa ser fixa, né? A vida que nós temos não é fixa, tudo se transforma e tudo muda a todo momento, como no universo. Então, é sobre isso que nós vamos falar, porque muitas pessoas têm dificuldade de saírem da situação que estão, né? E criar uma realidade com paz, com amor, com alegria. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essas percepções, né, Henrique? Exatamente. O, a gente fala muito sobre energia, a gente fala muito que o, o, tudo é frequência, tudo é energia, e nós estamos envolvidos em tudo isso. Quando a gente vai tentar observar, existe um campo magnético na nossa volta, existe a conexão que os pensamentos fazem com, com essa conexão, com essa frequência, com essa malha magnética, e a gente fala muito em grade planetária, em em como isso tudo se conecta e como nós todos nos emaranhamos dentro de tudo isso. Só que quando nós vamos analisar, e para isso, para ficar mais completo, vamos dizer assim, a gente busca fazer uma análise em diversas experiências, vou chamar assim, que são várias vidas que a gente teve, nós trazemos uma carga de emoções, uma carga de crenças que tudo isso forma a percepção, que nós poderíamos até chamar de paradigmas, as, aos quais a nossa mente, o nosso ser, quando processa as informações, ele vai tentando uh, colocar isso num caminho, colocar isso numa organização, colocar numa forma de entendimento que você possa interagir com o mundo, com a terceira dimensão, com a fisicalidade, com as pessoas, com tudo que está à sua volta. E essas percepções, conforme nós conseguimos ter mais consciência, conforme nós conseguimos ter um amadurecimento de nós mesmos, elas podem transformar a nossa vida, bem como está aqui no título, porque uh, a partir do momento que você quebra algumas barreiras e consegue ter uma outra percepção, a gente poderia dizer assim, um outro paradigma, uma outra visão, para as N situações que se apresentam para a gente, isso muda completamente. Tem muitas pessoas, muitos relatos de, de casos que as pessoas mudaram completamente as suas vidas, apenas mudando a percepção, o foco, o direcionamento da energia. Então, a gente poderia até dizer assim, né, Karen? Nós já abordamos e se aborda muito sobre esse assunto. Mas ele é um assunto que a gente poderia repetir. Todos os dias, ele, é. Todos uhum. os dias, porque é essa percepção, é essa forma de vibração que ela vai moldando o nosso dia a dia em várias situações. E só para finalizar, eu já vou passar o bastão da palavra para a Karen. Não, continue. A gente, a gente tem, e inclusive é um ponto que, a, que aqui a nossa egrégora foca muito, que é na, na questão dos decretos, que a gente pensa que tudo que nós falamos, estamos emanando, direcionando aquela energia para o universo, vira um decreto. E a gente busca também, acredito que várias pessoas que estão assistindo buscam o, decretos positivos. Ah, vou lá fazer um decreto, que eu vim em tal lugar. Só que a real análise, a real transformação, é quando você consegue analisar os decretos que você faz ao longo do dia, e que são uhum. decretos que muitas vezes contribuem ou trazem uma percepção desalinhada com o que você gostaria de viver. Uhum. Porque existe, um, vamos dizer, um, um limiar muito, muito, muito limiar, vamos chamar assim, que, que é aquelas coisas que a gente quer realmente viver que uhum. a gente poderia dizer assim, vira um sonho para gente. Só que existe toda essa carga de percepção de tudo, mas que nos coloca muitas vezes em situações distintas, uhum. exatamente dessa forma que a gente queria viver. Então, uh, se viesse todos os dias aqui falar sobre isso, bater nessa tecla, ficar, ficarmos, em, e não só para quem está uhum. assistindo, porque isso serve para a gente também. O policiamento que a gente faz nesses decretos, nessas coisas que influenciam na nossa percepção, é, eles são muito importantes. Uhum, é verdade. E eu gosto sempre de falar que é a percepção realmente que cria ah, novas memórias celulares. Né? E o que cria a nossa vida, o que manifesta lá fora, são as vibrações. E as vibrações são influenciadas pelo que você percebe e acredita ser verdade. Eu tenho uma... Eu não sei onde foi que eu contei essa história. Não sei se foi numa live ou se foi em um curso. Eram três pedreiros. Todos eles iguaizinhos, com o mesmo nível, nível social. Uh, viviam em mesmas casas, assim, né? No, uh, eu, dizendo assim, do, do nível social deles, né? Eram iguais, tá? Com a, com a vida bem parecida. E aí eles estavam ali construindo... Uh, a mesma coisa, os três estavam trabalhando na mesma construção. Talvez você conheça até essa história. Aí chegou um turista e ele parou ali perto do primeiro pedreiro e ele perguntou assim: Nossa, o que, que vocês estão construindo aqui? Parece que vai ser uma coisa muito grande, né? E aquele pedreiro suando ali, mal-humorado, ele falou assim: Olha, eu só sei de uma coisa, a vida é muito dura ela é muito injusta, eu trabalho aqui igual um condenado, eu sou, nossa, não, é nada a ver o que que a gente tá fazendo aqui, né? E reclamando, só reclamando. E ele não respondeu para o turista o que ele queria saber, ele só queria saber o que que eles estava ali construindo, mas tudo bem. Ele foi para o segundo pedreiro e ele falou para o pedreiro, o que, que vocês estão construindo aqui? Parece ser uma coisa muito grande. E aí o segundo pedreiro disse, olha, dá muito trabalho, mas eu consigo ainda pagar minhas contas, eu consigo alimentar minha família, então eu sou grato por ter esse trabalho. Mas ele não respondeu o que o, turi o turista queria saber, o que estava construindo. E aí ele foi para o terceiro pedreiro, e, o, e ele perguntou, o que, que vocês estão construindo aqui? Parece uma coisa grande, né? E o terceiro pedreiro disse assim, olha, eu estou aqui com todo o meu coração, eu estou aqui com muita alegria, com muita gratidão, porque nós estamos construindo uma grande catedral, que vai ajudar muita gente, né? E, e aí ele recebeu a resposta. E aquele, aquele terceiro pedreiro estava trabalhando com um sorriso no rosto, com leveza, com muita paz, porque ele sabia o que ele estava construindo. E ali ele muda toda a percepção da vida dele, né? A energia dele é totalmente diferente então, quando nós sabemos, nós percebemos a vida de uma forma diferente, tudo muda na nossa vida, né? Não, não quer dizer que só pessoas ricas que têm dinheiro na conta, que têm isso, que têm aquilo, que vão ser pessoas felizes, não. Mas é a forma como a pessoa percebe todas as coisas com gratidão, com alegria de poder saber o porquê que ela está fazendo aquilo que ela está fazendo. Então, esse é, é o entendimento que temos do propósito do que estamos fazendo aqui. Eu faço tudo com muita intensidade na minha vida, vivo totalmente no presente, porque eu sei o propósito de eu estar aqui. Então, jamais eu vou reclamar por um desafio ou por alguma dificuldade que apareça, porque eu sei que eu vou estar aprendendo, evoluindo, e eu sei o que eu estou fazendo aqui. Muitas pessoas reclamam e vivem numa miséria, porque não entendem o sentido da vida, não entendem o porquê que eles nasceram, o porquê que tem que trabalhar tanto, e reclamam, ao invés de ter uma outra percepção do ah, eu vim para o planeta Terra porque, na verdade, fui convocado para vir, fui convidado para vir, vim ajudar o planeta Terra, sim, com, através do meu resgate, através da frequência elevada do meu ser, então, quando você muda essa percepção, você não tem mais sentido, uh, não vê mais o sentido em reclamar, mas somente agradecer. Porque é uma grande aventura estar aqui, né? Então, todas essas percepções mudam a nossa vida. Uh, eu ensino muito as pessoas que vêm fazer terapias comigo uh, de que existem várias passagens em nossas vidas onde a gente sentiu-se em alegria, né? E a gente, é legal a gente voltar naquele momento que a gente sentiu a alegria e se fazer a pergunta, qual era a consciência que eu tinha quando eu senti aquela alegria? Que aconteceu algo positivo na minha vida? Porque com certeza, naquele momento, você estava vibrando de uma outra maneira para receber algo positivo na sua vida. Da mesma maneira, quando acontece algo triste ou uma catástrofe, alguma tragédia, você faz a me, o mesmo passo a passo. Vai lá para aquele momento e se faz a pergunta, qual era a consciência que eu tinha? naquele dia, naquele momento, para que eu atraísse e manifestasse aquilo na minha vida. Então, exatamente, uh, é como está a sua consciência no momento, você vai perceber as coisas. E aí, para você alcançar essa consciência que está sempre agradecendo, que está sempre vibrando no amor, que está sempre em paz, é necessário uma única coisa, manifestar aquilo que a gente veio fazer. Que é o amor, que é vir aqui simplesmente amar, sorrir, manifestar o melhor que temos em nós. E aí a gente expande a nossa consciência e aí sim nós saberemos o que estamos fazendo aqui. É o propósito da nossa vinda. Isso faz toda a diferença e muda toda a percepção. Aí sim a gente consegue transformar toda a nossa vida. E eu posso falar muito claro para vocês, quando vocês fluem com essa energia do amor, da alegria, quando vocês sabem o que vocês estão fazendo aqui... Tudo se alinha, tudo se alinha e aí tudo uh, vem com, com muita facilidade, com muita leveza. Né? A minha vida ela é leve desse jeito porque eu passei por um processo de aprendizado, eu passei, passei por um processo de alinhamento. Quem leu meu livro sabe toda a minha trajetória. Não foi uma trajetória fácil, mas valeu a pena. Porque hoje eu tenho uma consciência que eu digo, essa consciência me deixa feliz, essa consciência me traz paz, me traz alegria né então foi a minha escolha em querer mudar a forma que eu via a minha vida de como eu percebi as coisas então isso, isso fez toda a diferença na minha vida e uma das coisas que sempre me pergunta é como é que eu consigo fazer dinheiro na minha vida de uma forma tão leve e eu, eu sempre digo é ter uma uma percepção de uma criança uma criança não não leva a vida com complexidade ela não segue regras, ela não segue... Ela, ela é simplesmente livre, né? Ela faz o que ela quer na hora que ela quer, e o mais importante para uma criança é brincar. Então, quando você aprende a brincar com a vida, e você larga a complexidade de lado, aí o dinheiro também vem. Porque o dinheiro, ele não... Ele tem uma energia, que eu falo que é a energia, que ele segue a alegria, né? As pessoas que são alegres, é ali onde o dinheiro vai seguir... E quando a gente aprende a, a viver com os olhos de uma criança, a perceber as coisas com os olhos de uma criança, é aí que as coisas acontecem de forma mais simples. Né, Henrique? Sim, eu estava aqui uh, rindo, porque todo, todo, todas as noites eu, eu que faço o Pedrinho dormir. E eu tenho que deitar ele ali comigo e contar histórias para ele. E eu só sei contar três histórias, que é a dos três porquinhos... Uhum. Com, com esses construtores que você falou, a do João e o Pé de Feijão e, outra. e a do Aladim, são as três que eu sei contar para ele. E, então, quando eu conto dos três porquinhos, ele vai ali fazendo caras, que daí eu percebo que ele não está querendo dormir, porque uhum. ele sabe que o primeiro porquinho não se esforçou e ele sabe que a casinha dele vai cair, depois a segunda vai cair também, e daí, claro, que cada vez eu mudo toda a história, porque até eu já estou enjoado da história. <risos> eu também eu ficaria. E... Mas isso, isso acabou me lembrando é, exatamente o que você estava comentando, que esse olhar de criança, a percepção que a criança tem, ela não vai colocar uma maldade, vamos dizer assim, ela não vai colocar intenções uh, ela vai agir de forma natural ela vai uhum. buscar a percepção dela conforme vamos dizer uma liberdade ao qual ela encarnou e aos poucos ela vai se emaranhando. vamos dizer na realidade que os pais apresentam que o contexto social apresenta que a escola enfim tudo isso vai apresentando e ela vai com certeza perdendo essa naturalidade, essa essência, com, vamos dizer, essa conexão que ela faz com uma malha uhum. ética de verdades totalmente nova. E, e quando a gente analisa a nossa vida que nós tivemos esse momento lá atrás, uhum. e chegamos no momento atual, começamos a fazer processos de amadurecimento, de expansão da consciência, de retomada... Muitas vezes do, do nosso próprio poder. Poder, quando a gente fala, é o poder de percepção, como a gente pode trazer na live, ou o um poder da sua alma. Ela ser um tocante, ela ser um, um, um, o condutor do que você uhum. está naquele momento. Talvez muitos não percebam, mas quando a gente se desliga dessas coisas... A gente uhum. volta, inclusive, a ser criança. Uhum. A gente volta, muitas vezes, quando a gente busca... Ah, eu queria tratar a minha criança interior. Tá, mas tratar como? A gente pensa. A sua criança uhum. interior ela está doente? Ela está é. com problemas? Ou talvez coisas que aconteceram na infância possam ter traumas? Tudo bem. Mas uhum. voltar a, a, vamos dizer, a viver a criança interior... Na minha opinião, é exatamente fazer isso. Mudar a percepção, se desligar Sim. de muitas coisas e ter um processo de naturalidade. Quando a gente pega o próprio Cristo, dizia deixar vir as minhas criancinhas, porque elas, elas têm essa pureza, elas estão ainda emaranhadas nisso. No, uhum. no contexto de pureza, de verdade, de amor, de serem naturais. Então, é isso mais ou menos que nós vamos fazendo quando vamos nos descortinando do que uhum. se apresentou. Aí, lógico, a gente está falando aqui sobre a percepção. A gente está falando aqui de ser, ter um movimento mais natural. E é lógico que a maioria das pessoas vai vir perguntar como faz isso? Uhum. O que, que eu faço para chegar nesses estados? Uhum. A gente poderia dizer N coisas mas lógico que cada pessoa é uma pessoa diferente, tem, uh, vamos dizer, memórias, quando a gente fala em memórias, memórias celulares, que vêm de vidas passadas diferentes, experiências diferentes, tá? todo mundo tem isso, mas uh, a gente poderia dizer também assim, quando você passa a confiar em você, quando você passa a entender que existe um fluxo no universo, que existe um fluxo de energia que começa a movimentar tudo, que existe uhum. um processo de criação para tudo isso, você começa a trazer para a consciência algumas coisas, tá? mesmo que elas ainda sejam muito pequenas, que você pode fazer diferente mudando as formas que você pensa, mudando a percepção que você coloca na coisa. Aí vamos uhum. lá. Mudou tudo? Porque até então, você deu o exemplo dos pedreiros ali, o primeiro, ele não tem noção de nada disso. E ele segue num fluxo aonde ele entende que ele sempre é uma vítima do contexto. Uhum. A percepção que ele tem é que... Ele... É sobrevivência. É a percepção Isso. da sobrevivência, né? Que é ruim fazer o que ele faz, porém uhum. é pior se ele não fazer. Uhum. Uhum. Mais ou menos essa... Porque se ele não, não, não, não fizer, aí as dificuldades serão maiores ainda. Uhum. Essa é uma forma de percepção. A percepção da injustiça, a percepção de uma série de, de coisas, de contextos que se colocam ali... Onde... Nasci para sofrer, né? <risos> Exato. A gente uhum. não, não vai entrar no mérito das condições sociais, de como o mundo é, de tantas coisas que tem. Mas uhum. como cada pessoa se coloca em relação a isso. Então, todos nós, vamos dizer, estamos no, nos contextos sociais. Só que muda quando você consegue mudar a sua forma de percepção. Quanta gente que está em, em, em condições, nasceu em condições não muito favoráveis, mas que essas pessoas transformaram a sua vida. Uhum. Então, aí a gente pode pegar... Qual exemplo eu vou querer pegar, para mim ter, assim, como uma inspiração. Esse primeiro que você comentou ali, que ele, ele vai continuar nessa roda, porque ele foi uhum. condenado, vamos dizer assim, a ser sempre assim. E aí o ele cunho. vai manifestar a vida conforme aquilo que ele acredita e percebe, né? Vai ser uma miséria mesmo, muito sofrimento. Exato. Uhum. O segundo, que ele já começa a ter um pouco mais de consciência, uhum. porém está num caminhar que ele que ele talvez daqui a pouco ele perceba como o terceiro. Uhum. Onde o terceiro, ele contempla o que ele faz. Quando ele uhum. faz aquilo com amorosidade, quando ele faz aquilo com uma outra visão, com uma outra percepção, talvez daqui a pouco o próprio universo, a própria vida, acolha ele pelo Sim. magnetismo, porque esse Sim. magnetismo, a gente poderia dizer assim, ele é, eu uso bastante essa palavra, ele é um magnetismo irresistível, Sim. irresistível, então quando você consegue entender, vamos lá, trouxe isso para a consciência, o seu poder, ele aumenta de uma forma que talvez a gente não consiga nem imaginar, porque aí você, não quer dizer que você vai enriquecer, não é esse o objetivo, não é nada disso, mas você... É a paz, passa, é a paz, né? Exato, você passa a buscar coisas que te contemplem, que, coisas que engrandecem a sua alma, coisas que te tornam, que a gente até tenta buscar conceito de felicidade, uhum. coisas que você consegue ser mais feliz, estar numa constância de realizações, de satisfações que contemplam a sua alma dentro do propósito que ela veio aqui experienciar, buscar, emanar e você uhum. com certeza nós somos uma máquina que produz hormônios, que produz uma série de coisas começa uhum. a produzir hormônios de construção também para tudo isso é, não não não existe uma um, um, como é que a gente pode dizer um erro nisso tudo Existe uma sincronicidade, uma perfeição. Quando você abraça, eu até vou fazer essa pergunta aqui para as pessoas. Vocês já experimentaram abraçar uma pessoa por 20 segundos? O que, que acontece quando você dá um abraço de 20 segundos numa pessoa? É diferente de você abraçar uma pessoa, ah, abracei, e uhum. É diferente. Se forma uma conexão, e se esse abraço ele é um abraço de amor, de fraternidade, já gerou hormônios que fazem toda essa conexão, uhum. que vão trazer a, a, a, a sua alegria, a sua saúde. Veja que como Deus coloca a perfeição no universo. Uhum. Quando você pega e faz uma, vamos dizer assim, uma boa ação, vou chamar com essa palavra, tá? você faz uma boa ação, e você se sente bem, auxiliando alguém, fazendo alguma coisa, você produz esses hormônios também que te trazem benefícios, é a troca que você está fazendo com o universo. Da mesma forma que a percepção que você coloca nos atos que você faz, também fazem essas trocas. Aí a gente poderia associar diretamente tudo isso com a questão da saúde. Quantas vezes a gente coloca percepções desconcertadas, que essas percepções, elas geram os vamos chamar então, vou dar um nome aqui, anti-hormônios. <risos> anti uhum, que desregula tudo. Celulares uhum. que vão produzindo, e às vezes você tem um gatilho lá aquilo que eu estava falando antes, que você traz memória celular de emoções e tudo mais, que, que fazem isso. Então, quando a gente fala aqui, só para finalizar isso, nós estamos numa transição planetária. Nós estamos numa transição e numa transformação do nosso ser também. E essas percepções que se modificam, aí que entra exatamente o título que, que foi colocado aqui na live. Nós estamos transformando a nossa vida. Nós estamos fa fazendo coisas diferentes, transformando o nosso ser, adaptando ele na transição que ele também faz junto com o planeta. Uhum, é isso mesmo, e isso tudo a gente, a gente percebe da seguinte, eu percebo assim da seguinte maneira, nós recebemos de volta aquilo que a gente contribui, né? E geralmente eu contribuo algo, eu manifesto aquela, aquela energia, aquela vibração com memórias de ontem, da semana passada, né? A gente, a gente costuma seguir um, um padrão de memórias que temos, então quando a gente percebe que só temos o agora, né, e que no meu agora eu não preciso repetir um padrão do passado, é aí que as coisas começam a mudar, porque se ontem não me agradou, por que, que eu vou repetir o mesmo padrão hoje, né? E aí a gente coloca a cabeça para funcionar, a mente para funcionar, porque a, a gente não tem como criar um sentimento por exemplo, uma pessoa que nunca foi milionária na vida dela, né? E aí vem a lei da atração e fala, não, você precisa imaginar que você tem dinheiro na conta e você precisa sentir o que é ter dinheiro. Aquela pessoa que nunca teve dinheiro, como é que ela vai sentir aquilo, né? Então, a gente precisa um, saber que não temos como criar uma coisa, né? Que a gente não sabe. Então, o que a gente precisa fazer? Temos o agora. No agora, eu quero criar uma energia que é uma energia tão forte que vai fazer com que as, as minhas percepções mudam. Qual é essa energia a mais forte de todas que a gente pode criar? É a alegria. É por isso que eu bato tanto na tecla da alegria. E a maneira para eu sentir alegria é com intensidade. Todas as coisas que eu faço na minha vida tem que ser com intensidade, porque eu vou ser uma contribuição lá, para quem seja, mas primeiro para mim. Quando eu manifesto a alegria através da intensidade que eu faço as coisas, eu estou... Para mim, manifestando os hormônios necessários, né? Para que eu seja uma linda contribuição aonde quer que eu vá, primeiramente no meu corpo. Então, eu tenho esse, esse... Eu conto sempre, que eu levanto pela manhã e aí eu falo assim, o que é que eu posso fazer hoje para o meu dia ser alegre? Para que eu possa me divertir? Para que eu possa abrir a janela e falar, nossa, eu estou num parque de diversão, com o que, é que eu vou me divertir hoje? Porque hoje é meu último dia. Hoje... É a última chance que eu tenho para brincar, é a última chance que eu tenho para abraçar meus filhos. Então, como é que eu posso viver isso de uma maneira mais intensa? E aí eu já saio da cama, fazendo tudo com tanta intensidade, com tanto coração, com tanto amor, que isso me traz uma alegria muito grande. Poxa, se eu só tenho hoje, né? Então, aqui pode ser a última vez que eu esteja falando com você. Então, aqui eu vou colocar todo o meu amor, porque é a última vez, talvez, que eu esteja falando com você. Isso me, me traz uma alegria muito grande. Então, é de passinho em passinho, não adianta eu querer sentir uma coisa que eu nunca tive na vida, mas só o fato de eu conseguir produzir essa alegria dentro de mim, né, de saber se eu tenho a chance todos os dias de fazer algo novo, então deixa eu fazer algo novo aqui que eu nunca fiz, deixa eu sair um pouquinho da rotina do que eu fiz ontem, que não me ajudou muito. Então é essa consciência que nós precisamos né, trazer para o presente, essa, essa, essa sensação de eu não estou aqui por acaso, né? eu vim aqui com um propósito, então, então se eu vim com um propósito, deixa eu viver com sentido, deixa eu fazer com que o meu dia tenha sentido. E, sabe, eu, te, eu sempre tive essa, essa prosperidade comigo, sempre, desde, desde muito nova a prosperidade sempre teve comigo, mas eu não falo prosperidade só material, prosperidade é uma coisa interna que se chama paz. A, a maior prosperidade que alguém pode ter na vida é paz, e se você tem paz, você consegue sentir alegria, né? Uma pessoa chegou pra mim e falou assim, Kelly, me ensina a ganhar dinheiro. Eu tenho tudo dentro de mim para ganhar dinheiro, mas eu não consigo fazer o dinheiro acontecer na minha vida. Eu não sei o que eu tô fazendo de errado. Você pode me ajudar? E aí eu cheguei e falei pra pessoa, a única coisa que eu posso fazer é te inspirar. Eu posso trazer você pra minha energia, para você sentir o que é ganhar dinheiro, para que depois você possa conseguir uh, caminhar com seus próprios passos. Eu não posso... Uh, é, te fazer ficar rica, mas eu posso fazer com que você entre na minha energia. eu tive uma ideia né, de fazer alguma coisa com ela para que ela pudesse ganhar o mesmo tanto de dinheiro que eu ganhasse por um período muito curto de tempo. E ela, ela veio daquela crença de que, nossa, para ganhar dinheiro eu tenho que arregaçar as mangas, tenho que suar, tenho que trabalhar muito para conseguir um pouquinho na minha conta. Ela veio dessa, dessa crença. É, tipo, nossa, não tem como a gente ficar rica se a gente não não suar, né e eu não venho dessa crença. para mim quanto mais eu relaxo mais criativo eu sou para criar coisas que me tragam dinheiro assim bem rápido eu sempre fui assim né E aí eu falei para ela então tá eu vou te mostrar como é que eu faço sinta a minha energia de repente começou a cair dinheiro na conta dela Claro que a gente vendia coisa Caiu tanto dinheiro na conta dela que ela me ligou, ela falou assim, Kelly, eu nunca vi tanto dinheiro na minha conta. E, e aí ela, ela ficava agoniada porque ela achava que ela tinha que trabalhar fazendo alguma coisa. Eu falei, relaxa, relaxa, simplesmente aproveite a energia. Não, mas o que, que eu posso fazer? Que que eu, como é que eu posso é, te ajudar? Eu falei, relaxa, é isso que você precisa aprender, né? aproveita essa energia, sinta o que quer é ter dinheiro, mas relaxa, porque não é com o trabalho duro que você vai conseguir alguma coisa, mas é o contrário, é quando você vive com a, a energia de uma criança, né, veja tudo com a energia de uma criança, e eu, Rick, eu sou totalmente assim, eu acho que é difícil trabalhar comigo, sabe, <risos> porque eu não tenho regras, eu não tenho regras, eu não tenho horários, eu não tenho, eu não tenho nenhum business plan, assim, eu não tenho um plano, sabe, eu tenho uma firma que funciona que dá mas eu não tenho plano eu não funciona assim então é tudo espontâneo eu acordo de manhã ah, tive uma ideia vou colocar essa ideia em prática À tarde eu tá candida na minha conta mas porque eu brinco com essas coisas então eu só quis fazer com que essa pessoa sentisse a energia ela precisava sentir a energia para que ela conseguisse agora criar uh, um novo programa na mente dela de Ok agora eu sei eu sei o que que significa ter dinheiro, né? Então a gente precisa trocar a maneira que a gente percebe as coisas. Esse negócio de eu nasci para trabalhar, para pagar conta, para sobreviver um dia após, após o outro, isso é uma crença. Nós não viemos aqui para isso, nós viemos para manifestar o amor, né? Nós viemos aqui para ter leveza, para sermos felizes. Então a gente precisa colocar as coisas na balança. Essa escolha tá me trazendo leveza ou tá me trazendo pressão? Ah, tá trazendo pressão? Então tá, vou pela leveza, é sempre uma escolha do ser, então a consciência de leveza vem através da expansão do coração, né, quanto mais eu compartilho amor, quanto mais leve eu sou, mais eu vou entrar nessa energia da alegria que faz toda a mudança na nossa vida, né, então, até você falou, nossa, isso aí a gente vai entrar numa mecânica quântica, mas não deixa de ser, não deixa de ser. Eu vou explicar isso também, a, eu vou, a hora que você terminar, eu vou explicar isso de uma, trazendo uma outra visão também. É, eu só vou terminar aqui porque, assim, uhum. isso que eu fiz com ela, por que, que eu fiz isso com ela? É porque a gente queria uma sinapse muito rápida, negativa, né, e a gente, e esse programa aqui, ele fica rodando e criando a sua vida, porque você acredita que aquilo é verdade e você continua fazendo sempre as mesmas coisas, por 40 anos você vive uma vida onde você tem que trabalhar duro, então você não conhece uma outra realidade, né, é impossível ganhar dinheiro se não trabalhar muito, eu quis mostrar para ela uma outra realidade, para ela começar a fazer uma outra sinapse, aham, tá, então quanto mais eu relaxo, mais eu ganho dinheiro, Tá. Quanto mais eu relaxo, mais eu ativo minha criatividade, né? E ela começou a seguir um outro caminho, e aí você muda os programas, você muda os paradigmas. Então, para que você perceba a vida de uma outra maneira, você precisa fazer coisas novas. Você precisa introduzir no seu dia a dia coisas que te tragam mais leveza e mais felicidade. Né? É, é, é mudando a maneira de ver as coisas que a sua vida vai se transformar. Pode continuar, Rick. Então, uh, eu estava aqui uh, ouvindo você e também pensando aqui em alguns processos que eu já vivi e lembrei até daquela frase que o Emmanuel sempre dizia, que muitas vezes a gente vai estar tá falando das mesmas coisas, porém usando conceitos diferentes, porque cada um tem um meio diferente de pensar, de raciocinar e de colocar a sua percepção. Uh, Para quem não sabe, a minha formação, eu venho da área da engenharia, então gosto muito... De gráficos, análises, essas coisas. Hum. E eu lembro que uma vez eu estava catalogando pessoas que buscavam uh, terapias e uma forma de auxílio aonde você conseguia colocar num gráfico que 80 a 85% das pessoas que buscavam uma terapia vinham por dois motivos relacionamentos ou financeiro, uhum. era, era o praxe, assim, das problemáticas que as pessoas buscavam uma primeira resolução. E eu lembro que teve uma, vou citar um caso aleatório, assim, que uma pessoa, ela me procurou para resolver financeiro, resolver auxiliar no financeiro, resolver a gente não resolve nada para ninguém, uhum. a gente é. auxilia. E eu lembro que eu estava relatando para ela, bom, a gente precisa começar aqui no seu emocional. E eu fui abordando uma série de coisas emocionais com ela. Uhum. E ela disse, não, mas eu não é para isso que eu te procurei. Eu não, tenho, eu, eu não eu sou uma pessoa emocionalmente controlada. Uhum. Na parte financeira, disse, porém, a problemática vinha toda do emocional. E o que eu queria trazer aqui para as pessoas refletirem, para que pode auxiliá-las também. Muitas vezes a gente pensa que o problema é dinheiro. Dinheiro. E o, como que a gente consegue fazer uma análise que o problema, na maioria das vezes, é emocional, é na percepção, é na forma de lidar com essa energia, vamos chamar assim. Quem quiser comentar aqui no, no chat, pode. Eu ia perguntar para você, se vocês conhecem pessoas que ganharam heranças e que essa herança fez assim. Tá, não, Torraram eu, assim, tudo. Sumiu da mão delas. <risos> uhum. Simplesmente evaporou. Ou até tem mesmo que poderia... pessoas que ganharam na loteria, né? <risos> Exatamente. É, a gente tem N exemplos. O que, que acontece? Uhum. Emocional. Se a pessoa não tem emocional para lidar com essa nova realidade, com essa situação, é como ela quer o dinheiro. Uhum. Ela quer ali vivenciar as coisas que o dinheiro traz. Inconsciente, emocional, prestem atenção, essa dica é bem valiosa. Emocional, ela está informando para o universo mais ou menos assim, pelo amor de Deus, me tira isso, eu não sei lidar com isso. Uhum. é mais ou menos assim que funciona quando o seu emocional ele não está regulado para trabalhar com isso também poderia fazer outra pergunta quantas pessoas talvez não conheçam também pessoas que tinham uma situação quebraram e voltaram para a mesma situação vamos dizer, uma situação boa perderam uhum. tudo, voltaram lá para aquele mesmo nível, porque o emocional delas está regulado para viver naquela situação. Uhum. Por isso que a gente sempre diz que, que o emocional, a percepção, o paradigma, ele é muito importante nessas situações. A gente fala de prosperidade, a gente fala de uma série de coisas, o que, que é a prosperidade? Poderia trazer, traduzir como felicidade? É você estar equilibrado nas áreas da sua vida, às vezes você está mal nos relacionamentos, e o financeiro ele cai lá na outra ponta. Às vezes você está numa outra área desequilibrada, a saúde, a outra. Então as percepções elas vão transformar com certeza a sua vida. Com certeza a forma. A gente poderia dizer assim: vamos supor que amanhã você receba uma proposta para você ser o diretor, sei lá, qualquer super empresa. Imaginem uma super empresa, uma mega multinacional, que lida com milhões, vamos dizer assim. Como que está o seu emocional para assumir esse cargo naquele dia? Então, é uma construção. É uma construção. Você, quando fala dessa questão, principalmente no, na, na questão financeira, que é o, o, o lado que a gente levou aqui a coisa você vai fazendo uma construção gradativa, você vai aprendendo a fazer isso que a Kelly estava dizendo, que você vai uh, amadurecendo, tendo uma percepção diferente, você sabe lidar melhor com aquelas situações, você sabe ser grato por lidar com aquela situação que você está... Então a gente poderia dizer, muitas vezes nós temos uma falsa percepção que o problema é dinheiro. E aí, a gente pega, vamos dizer, uma pessoa, Vou tentar dar um exemplo, assim, tá? Até, desculpa, assim, às vezes as pessoas podem até achar que eu sou meio doido, ou pego meio pesado. Mas imagine uma pessoa, assim, um exemplo fictício. Uma pessoa que ela ganha, sei lá, 5 mil reais, é o salário dela. Mas ela está afundada em dívidas. Você aumenta o salário dela para 10 mil reais, dobrou. Ela vai ter dívidas para 10 mil. Sim. ela uhum. provavelmente vai duplicar as dívidas dela porque você precisa regular essa parte para entrar no fluxo para entrar é. na copiação, como chamo uhum. e da mesma forma só para finalizar isso a gente poderia dizer assim o que é dinheiro se não dualidade também o que é bastante dinheiro uhum. talvez para mim seja aqui aqui, para que Karen seja ali, talvez 5 mil reais, que foi o exemplo que eu dei ali, para muitas pessoas não é o paradigma, o emocional, a percepção que elas estão para outras é bastante. Então você vê como isso também é uma dualidade, como isso também é uma forma, é uma energia. E como você lida com esta energia também muda a forma de você viver, de transformar a sua vida. Uhum. Então, por isso que, quando a gente pergunta, assim quando, trazendo um contexto mais espiritual, tá, que você consegue estar bem com você mesmo, essa seria a grande chave. Quer resolver as áreas da sua vida, seja qual for, a primeira coisa é estar bem com você mesmo. Você se ama? Uma vez eu perguntei numa live, você casaria com você? Ah, eu também pergunto sempre isso. É... Uhum. Entende? Você se, se ama a ponto de casar com você, uh, com você mesmo? Porque não eu, não, eu me acho ruim nisso, naquilo, naquilo. Bom, então, primeiro começa ali o trabalho. Você precisa estar com isso tudo regulado para que a sua percepção, seu emocional, tudo vá se equilibrando para que a sua consciência comece a entender as coisas que é o título. A percepção ela seja diferente. E aí... É como se você não corre mais atrás do universo. O universo ele fica parelho com você, caminhando junto com você, construindo as coisas que você quer construir. Então. É refletindo é... aquilo que você é, que você compartilha, né? Isso é o que acontece é. conosco. Uhum. Só que é, é aquela coisa: a gente está falando aqui da mesma energia, do universo. Da uhum. energia, da frequência. É claro que a percepção da Karen, ela pode ir por um caminho, a minha percepção por outra, as pessoas que estão assistindo ter uma outra percepção, mas no fim das contas é sempre a gente com a gente mesmo. É. Não importa, não precisam pegar o meu conceito, não precisam pegar o conceito da Karen. Isso tudo sempre é o que eu sempre digo. Tudo isso que a gente está falando, que a gente está trazendo, serve para que cada um busque a sua reflexão, para que cada um busque a sua melhor forma, percepção, como a gente colocou no título aqui, de fazer as movimentações. Então, era, era essa contribuição que, que eu queria dar, né? E tem uma, uma última aqui só, que eu até botei aqui no, no para mim não esquecer. Uh, tinha várias vezes que as pessoas, elas vinham fazer esse contato comigo, e, e eu perguntava para elas assim, como que, que você se vê na sua vida? Ou o que seria um elogio, por exemplo, para você? No sentido de, uh, como é que você, como é que se eu chamaria você de alguma coisa, como é que você ficaria feliz com isso? Como é que você se vê? Eu perguntava. Geralmente eram mulheres né, que procuravam, e... mas para chegar assim, elas se diziam que elas eram batalhadoras. Hum. Guerreiras e batalhadoras. E no meu entendimento, por isso que eu dizia que é muito da percepção que cada um tem, isso para mim virava uma espécie de um arquétipo. Ah, sim, eu tenho e... que guerrear para ter alguma coisa, né? <risos> é. Eu perguntava para elas assim: e o que você encontra numa guerra, numa batalha? É, uhum. dificuldades, uma série de coisas. Então, eu, por exemplo, nunca colocava nessas questões de você ir buscando seu crescimento, sua prosperidade e tudo mais, uhum. como se eu estivesse adentrando numa batalha, numa guerra. Eu sou batalhador, eu sou guerreiro aboli é. isso da minha vida. Eu também, eu uma, também. Uma forma, sabe? De, mas por isso que eu digo, às vezes para outras pessoas essa percepção é diferente. Hum, é, mas veja que todas as pessoas que dizem eu sou batalhadora, eu sou guerreira tem uma vida bem difícil. <risos> Precisa lutar muito para ter alguma coisa. Eu tinha algumas alunas assim que falavam eu sou uma guerreira, eu tenho orgulho por, por ser uma guerreira. E aí eu fazia a pergunta, mas como é sua vida? Ela é, ela é, ela é leve? Né? Porque, se você é uma guerreira, você está guerreando todos os dias para poder pagar suas contas? Isso, para mim, não é leveza. Eu não quero. Eu não quero ficar numa, num campo de batalha todos os dias guerrando. Eu não vim aqui para isso. Eu vim para brincar. Eu sou uma eterna criança aqui. Né? Então, é isso mesmo. E, e tudo, na verdade, a energia é um sintoma. E a gente não pode esquecer que tudo que está fora, primeiro está dentro, né? Então aqui a gente trouxe, a... seguiu aqui, eu o... não sei por que, que seguiu a direção do dinheiro, mas nada é por acaso, <risos> mas a gente pode usar isso para tudo, né? Tudo é energia, o dinheiro é energia, o relacionamento é energia, a profissão é energia, tudo, a saúde é energia, tudo é energia e tudo é um sintoma. Quando eu vejo o mundo lá fora e aparecem alguns desafios, aquilo é um sintoma e eu sou tão grata, sou tão grata por, pelos sintomas que eu estou conseguindo enxergar, porque se eu observo esse sintoma, é, é, eu tenho a, a chance de curar esse sintoma em mim. Eu sei que aquilo só apareceu ali, né, seja o que for, problema no relacionamento, apareceu? Então tá, se eu consigo observar isso, eu vou para dentro, porque é mudando aqui dentro que eu consigo mudar lá fora, e nunca ao contrário. né? Então eu tenho até um os médicos quânticos, né, vamos supor que tem lá o um médico quântico, chega uma pessoa e diz assim, ah, vem fazer uns exames. Ela faz todo o check-up, né, e aí ela volta lá, com, dá o envelope para o médico, ele abre e fala, olha, parabéns, você está com câncer, né, e ela fala, senhor é louco, me dá parabéns porque eu estou com câncer, como assim? E o médico diz assim, sim, porque agora você pode observar esse sintoma e agora a gente consegue cuidar dele. Agora a gente vai lá na raiz, para ver onde foi que tudo isso começou. Vamos tratar da raiz, né? Então, uh, quando a gente olha por este lado, você nunca mais vai reclamar quando aparecer um sintoma na sua vida. E esse é o segredo. Parar de reclamar e passar a ser grato pelos sintomas. Porque é tudo uma holografia e um reflexo de nós mesmos, né? Então, veja que é a percepção. A percepção é como se fosse uma chavinha. A hora que você muda a percepção, você começa a contar... Outro tipo de história na sua vida. Você sai de um sofrimento, de uma vitimização, de que a vida é injusta, e você passa pela, é, pela percepção de que, nossa, quanta gratidão que eu estou tendo agora de ter a chance de crescer mais um pouco, de me fortalecer mais um pouco. E isso faz com que a sua vida mude, que a sua vida se transforme, né? Então, acho que esse é o segredo de tudo, de como você vai observar. E a observação, na verdade, é a maneira que a gente medita, tá? Eu, eu falo sempre assim, eu não preciso mais agora parar no dia para sentar 30 minutos e meditar. Eu fico o dia inteiro meditando, eu fico o dia inteiro observando a minha mente, o dia inteiro observando as minhas atitudes. E eu tenho um orgulho agora, não foi sempre assim, mas eu tenho um orgulho de chegar na frente do espelho e falar Carrie, eu tenho tanto orgulho de você. Nossa, Carrie, olha a pessoa que você se tornou. Se eu te encontrasse na rua, eu me casaria com você na hora, sem pensar nem dois segundos. <risos> Eu tenho orgulho e, e é isso que vocês precisam ter também. Será que você tem esse orgulho de você? Porque quando você é carinhoso com você, você é agradável com você, você sabe cuidar de você para que você sempre sinta a alegria, a paz, a felicidade. Você sabe cuidar mesmo de você, se dá esse carinho? Então você pode ter certeza que a energia lá fora, todo o universo vai estar tá caminhando com você. O universo vai ser carinhoso com você, a vida vai ser carinhosa com você, né? Então tudo começa por nós. Como é que eu estou percebendo a maneira com que eu me trato, né? Será que eu tô sendo verdadeira comigo? Ou será que eu fico me anulando o tempo todo, né? Será que eu, eu me auto-saboto? Ou será que eu tenho um amor próprio em saber que eu sou capaz? Eu sou capaz de, de criar e manifestar uma vida linda e cheia de paz. Eu sou capaz. Eu não preciso ficar aceitando as normas lá de fora, eu não preciso ficar me adaptando a alguém ou a algo, não preciso, eu posso criar o meu próprio cenário. Né? Nós estamos aqui dentro de um jogo, então eu vou fazer desse jogo mais divertido para a minha vida. Eu posso escolher que tipo de cenário eu quero ter, drama ou aventura, eu sou aventureira. Então eu vou sempre seguir um caminho onde eu vou ter a melhor aventura da minha vida. Né? Então vai da percepção que você tem. Então, esse exemplo que, que você trouxe, que da, da, da, da a gente caiu no dinheiro, eu não sei porquê, mas de, de uma pessoa que ganha, às vezes, na loteria, né? ganha lá um, um baita de um montante de dinheiro, mas em um mês acaba tudo. Por quê? Porque ela não. A mente dela ela nunca teve isso. Né? Ela, nunca, ela nunca sentiu isso, então ela não vai saber lidar com isso. Então, como ela sempre teve aquela, aquela, aquela energia da pobreza com ela. Não é ganhando dinheiro, não é tendo dinheiro na mão que ela vai aprender a ser rica. Porque a riqueza está dentro. É a prosperidade interna que vai fazer com que uma pessoa seja rica também materialmente. Né? Você falou da prosperidade, o que é prosperidade? Para mim a prosperidade realmente é paz, porque eu não consigo sentir alegria sem ter paz. Não consigo. E eu não consigo sentir paz se eu não aprender a me desapegar e ser livre. Então, a minha percepção do que é vida... Tem a ver com desapego, liberdade, paz, alegria e amor. É assim que eu preciso perceber todas as coisas na minha vida. Relacionamento, para mim, tem que ter esses cinco passinhos. Se eu não tivesse cinco passinhos no relacionamento, não adianta. Não vai dar certo. Da mesma forma, em todos os aspectos da minha vida. Então, essa é a minha maneira de perceber. Eu acho que é muito legal a gente estar falando sobre sobre isso. E como você disse no começo, né? a gente pode falar isso todos os dias. E sempre vai ser muito válido sempre vai ser válido, porque é a maneira que a gente percebe a vida, que transforma o nosso ser, né? Exato, sabe que eu lembrei de uma outra coisa também, que talvez possa abrir algumas chaves para as pessoas que estão assistindo, que não tem um nome, assim, embora já comentei isso algumas vezes, e umas pessoas chamaram de ganho secundário. Vou tentar dar um exemplo aqui, que talvez fica mais fácil da gente entender. Tá. E esse caso, ele é real, era uma pessoa que me procurou também para auxiliar em algumas coisas, e essa pessoa, ela sempre comentava assim, mas eu faço decretos, faço orações, faço uma série de coisas, mas a minha vida financeira, ela segue muito ruim, cheia de dívidas, cheia de problemas, cheia de não sei o quê. E eu ficava analisando aquele comportamento sem entender muito conceitos, muitas coisas, mas analisando aquilo. O que que acontecia? Comecei a fazer umas perguntas. Você comenta isso com as pessoas? Sim. Ou seja, a pessoa, ela tinha esses problemas financeiros, se você perguntasse para ela de forma consciente, ela queria sair dessa situação. Porém, ela encontrava uma amiga, ela comentava sobre os problemas. Ah. Ela encontrava um familiar, comentava sobre os problemas. Além de quando ela comentava com essas pessoas estar potencializando, jogando mais energia, mais energia, mais energia na forma problema, mas repetindo, ela queria sair, se você perguntasse, ela queria sair. Só que, na verdade, ela não queria sair. E aí que entra o que o pessoal chamou de ganho secundário. Por quê? Uhum. Quando ela comentava isso com estas pessoas, ela recebia pena, afeto uma série de coisas, atenção, coisas que se ela cortar o problema, se ela resolver o problema, acabou. Então é como se no inconsciente dela, ela achava isso bom. Uhum. Ela teve problema porque ela tinha um ganho secundário. Ela ganhava atenção, afeto, carinho, uma série de coisas. Sim. Se ela não tem o um problema, ela vai contar o que para essas pessoas? E elas vão dar o que para ela, se ela não tem uhum. mais isso. Até só esse exemplo, porém, a gente pode analisar quantas situações, às vezes, na nossa vida, a gente se coloca em ganhos secundários, onde você pergunta para uma pessoa: você quer mudar a, si, a sua situação? Quero, mas o inconsciente e tem outras coisas, outros ganhos, outras percepções é. uhum. que ele. Busca até aqui a Elaine Siqueira comentou carência emocional. A gente volta lá no que estava comentando antes: é. quantas vezes precisa primeiro ir lá no emocional buscar algumas coisas? Buscar para não é o problema, não é o financeiro, ele é um reflexo, é. ele é um uhum. conjunto da obra. É. Então, assim, a gente precisa consciência, percepção e como é que a gente faz isso? A gente faz isso fazendo transformações internas. Por isso que eu, que eu sempre digo, não, conhecimento, autoconhecimento. Quando a gente pega os degraus de Maslow, por exemplo, você busca, chega um ponto que você sai, você vai viver, entrar na espiritualidade, que seria o quinto degrau, você precisa aplicar aquilo, que aquilo pegue a sua alma e faça movimentações. Senão é o um excesso de conhecimento. Uhum. A gente diz assim, ter conhecimento... Leva você para uma quinta dimensão? Não, não leva. Então, você saber esses assuntos de espiritualidade e tudo mais, não é isso que leva você para uma quinta dimensão. Você precisa subir campo, ter frequência, expandir, e aí entra olhar para dentro. Exige Sim. movimentação, exige você querer fazer mudar, agora em volta para o título, a percepção, que é isso que transforma a sua vida. Então, uhum. quis também uh, compartilhar isso, porque acredito que isso pode abrir muitas coisinhas também. Abre para mim, porque uhum. eu também, muitas dessas coisas que eu falo aqui, eu tenho várias. Estou num processo também de melhoramento, de buscar, de eliminar decretos, ganhos secundários, tudo. Então, é assim que, que a gente vai se construindo, quando a gente busca dentro de nós. Quando você assiste... Uh, um, um vídeo, quando você assiste uma coisa como esse nosso aqui, você pega, ah, eu posso pegar aqui isso que isso fez sentido para mim eu vou abrir vira, o... um, vira uma chave, né, que pode ah. mudar tudo. Uhum. Então, uh, o autoconhecimento, ele é importante? É, mas você precisa aplicar ele também, senão você não vai pro próximo degrau, né, até alguém perguntou quais são os, os degraus de de, de maso, se quiser, depois eu digo quais que são. É, é só focar naquilo que você compartilha, né? É aquilo que você compartilha que você vai criar na sua vida, que você vai receber de volta. Então, uh, eu sempre digo, eu tive câncer, né? E eu. Por isso que eu digo assim, volte sempre quando acontecer alguma coisa na sua vida, tanto feliz como o pouco feliz volte para saber que tipo de consciência você tinha naquela época, como você vivia, como você pensava, como você falava, para você manifestar aquilo que você manifestou. E eu lembro, quando eu volto, quando eu tive câncer, foi em 2012 que eu fui diagnosticada com câncer, eu lembro como eu pensava, sabe? Eu estava eu tava bem negativa comigo mesma, eu não me achava capaz, eu achava que ninguém me amava, que eu era rejeitada, que eu era abandonada. Tudo isso fazia com que eu eu tava me anulando eu tava meio que me matando me aniquilando por dentro né então claro que eu criei ali eu manifestei um câncer só que na mesma hora eu sempre fui uma pessoa muito assim além de ser autodidata eu sempre fui muito autoanalítica, analítica analítica que fala autoanalítica né eu fico, eu fico me analisando o tempo todo toda vez que acontece alguma coisa com a minha vida eu fico analisando Ok, o que, que foi que eu fiz, o que, que foi que eu pensei, o que, que foi que eu vibrei, vibrei para manifestar isso. Isso é, para mim, uma cura muito grande, que eu aprendo muito e não repito mais. Então, naquele momento, eu fiquei analisando o que, que eu estou pensando, o que, que eu estou vibrando, e aquilo fez com que eu me curasse. Então, um dia antes da minha cirurgia, que eu ia fazer a cirurgia para retirar o, o câncer no útero, um dia antes eu fui fazer os exames, eu não tinha mais câncer algum, né? Porque eu fiquei uma semana inteira trabalhando dentro de uma, uma semana inteira analisando o que que é que eu estou vibrando, o que que eu estou pensando aqui para ter esse câncer dentro de mim. Então eu não precisei mais operar porque eu fui curada do câncer, né? Em questão de uma semana. Então veja que uh, tudo tudo é possível, tá? Tudo é possível quando você muda a percepção, quando você muda a energia. Não é necessário algo acontecer lá fora para que isso mude, mas é necessário que uma chave vire aqui na nossa mente é necessária uma nova consciência e uma nova consciência a gente só consegue através do coração expandindo o coração o que que eu quero compartilhar aqui para ter essa nova consciência né então eu volto muito eu volto muito em momentos da minha vida para analisar eu sou muito muito assim eu tenho aquele eu sempre tive desde criança aquele psicólogo dentro de mim que fala sabe olha Olha só, observe essa situação aqui. Por que, que você está criando isso? Por que você está manifestando isso? E o que você pode fazer para sair dessa situação e melhorar, né? Então, o autoconhecimento. O autoconhecimento é o primeiro passo. Só que não adianta ficar vendo vídeos, ler livros. E você não faz uma diferença acontecer na sua vida. É através... Quando você coloca esse conhecimento que você está obtendo. Até aqui com essa live eu tenho certeza, certeza que está caindo um monte de ficha aqui para vocês. Mas conhecimento sem a ação não funciona né agora conhecimento com a prática essa é a grande sabedoria que o ser humano precisa para poder fazer algo ser manifesto aqui na vida que seja agradável que seja feliz né então é o autoconhecimento é o primeiro passo de tudo mas se conheça e mude porque é um trabalho diário é o vigiar e orar o tempo todo né as pessoas acham que eu fico aqui com essa vida aqui toda feliz e leve, e acham que eu não faço nada, mas eu fico vigiando e orando o tempo todo. Não significa que eu dobro o meu joelho para orar, isso não é a oração. <risos> né? Mas eu fico vigiando o tempo todo os meus pensamentos. O tempo todo, o que, é que eu estou falando, o que, é que eu estou soltando aqui. Né? Então é, é isso que faz toda a diferença. Isso é a meditação na minha vida. É a observação dos meus pensamentos a gente pegar, uh, tentar dar um exemplo, assim, eu, eu ganhei de presente aqui, até estava mostrando antes para a Karen, está aqui do meu lado aqui, eu ganhei um, um arcturiano, olhem que, que lindo que ele é aqui, um arcturiano de presente, Mas dá para <risos> mostrar ele todo, tem até uma roupinha. Depois eu vou postar ele lá bem certinho. O uh, que, que acontece, tá? Eu vou botar o arcturiano de volta aqui. Esse Arcturiano, ele tem três dedos. Três dedos. Se eu fizer uma live para falar esse tipo de informação, ela vai bombar. Mas a pergunta <risos> que fica é o que vocês fazem com esta informação? Uhum. O que eu faço com essa informação? Aí que entra, às vezes, aquela coisa que a gente diz assim, muitas pessoas são movidas a buscar muito conhecimento. Conhecimento, conhecimento, conhecimento, conhecimento. E é isso que eu estava querendo dizer, Quando a, o, não, não me interpretem mal, é muito importante a gente buscar conhecimento e autoconhecimento. Mas a gente precisa soltar isso também para a gente vivenciar, que aí é ir para o outro degrau, que é a, prática. O, a espiritualidade. Viver uhum. de forma espiritual. Então, assim... Uh, lindo, né, o Arcturiano, que você tá está comentando. Eu adorei ele. Depois eu vou fazer uma postagem bem certinho lá, colocando tudo que eu ganhei, porque eu ganhei mais coisas aqui também. Ganhei, ganhei de presente. E... Então, até alguém perguntou dos degraus. Vou falar eles rapidinho aqui, tá? O que é? A gente tem os degraus lá pela psicologia e tem os degraus pela mecânica quântica, que são uma, uma nova adaptação dos degraus de Maslow. Primeiro, o degrau seria fome, que você, quando você está no degrau da fome, você não consegue pensar, pensar, ter percepção, como é o título da nossa live, de outras coisas, a não ser resolver esse problema, ou seja, ter um prato de comida. Você não vai para o segundo degrau enquanto não resolve o primeiro, que é a fome. O segundo é relacionamentos. Relacionamentos. Isso envolve relacionamentos familiares, relacionamentos de casal, várias coisas. Quanta gente vive relacionamento, mas que na verdade não é relacionamento. Estão lá por coisas. Tá? Para se separar, tem que dividir, porque se isso, aquilo, porque não sei o quê. Então, muita gente fica presa. Inclusive, a grande massa da população mundial está presa no segundo degrau, que é relacionamentos. Resolvendo o segundo degrau, você vai automaticamente, terceiro degrau, poder. O poder, que, que é poder? Poder pessoal. Você ter o poder sobre si mesmo, em várias coisas. Tá? Que também... Uh, é um degrau que você pula rapidamente para o quarto, que aí é autoconhecimento, que aí é você buscar se entender, se conhecer, só que você não pode ficar preso nele, você precisa continuar, a gente sempre vai continuar, o conhecimento ele é infinito, ele não vai parar, porém você precisa pular para o quinto degrau soltando o quarto degrau, deixando o autoconhecimento fluir dentro da sua percepção do que é necessário. Indo para o quinto, você começa a vivenciar tudo isso que está abaixo. Então, existe o sexto degrau também, que é a iluminação, conexão com o todo. Porém, uh, por isso que eu quis comentar isso, porque às vezes vale uma reflexão também para a gente tentar buscar entender o que, que a gente está buscando dentro desse autoconhecimento às vezes a gente tá buscando assistindo um monte de coisa que nem eu disse é, é super interessante tá a gente ter esse esse eu usei esse exemplo poderia ser qualquer um a gente ter essa percepção aqui que o Arcturiano tem três dedos tá aqui vou botar ali de novo três dedinhos agora o que isso acrescenta na construção que eu vou fazer e aí que tá um monte de gente tá só se distraindo buscando coisas, que e aí a, gente, aí a gente tenta buscar o porquê que não se atinge massas críticas em determinadas coisas, porque a gente precisa chegar num, numa percepção, numa maturidade, onde a gente entenda que estamos fazendo coisas por nós mesmos, para a nossa para nossa evolução, para nossa subida, que a gente tanto fala, desse consciente energético, dessa frequência que é alinhada com o planeta. Uhum. É que, mas, enquanto eu descobri que estou no primeiro degrau, porque deve estar com fome né, nesse... <risos> <risos> Tem uma pergunta aqui muito, muito legal, que eu gostaria de responder, que é da, da Ana Paula, que é... E no caso das crianças, como funciona o autoconhecimento? Eu gosto muito de trazer uma coisa que eu explico no meu livro. O papel do, dos pais e o papel, o papel dos filhos, né? Aqui nesse teatro. O papel dos pais é nunca deixar que, que os nossos filhos se esqueçam que eles são. E como é que os pais fazem isso? Né? Através daquilo que os filhos fazem com a gente. Os filhos, eles vêm aqui relembrar o que realmente somos. Agora, quando, uma, quando é uma criança, são os pais que inspiram as crianças... E nós, para que eles nunca se esqueçam o que eles são, os pais precisam também viver o que eles são. Então os pais precisam sempre ser eles mesmos, a essência deles, para que as crianças se inspirem em serem eles mesmos. Então os pais sempre vão ser a inspiração dos filhos. E nisso a gente ajuda uma criança no seu autoconhecimento. É não podar, é não colocar a criança dentro de uma caixinha. A criança ela vem já programadinha para saber o que ela faz. Nós temos que simplesmente ficar do lado, apoiando, né, para ela não cair. Mas não estamos aqui para mudar uma criança, para fazer com que ela se forme dentro das nossas crenças. né? Então, se eu sou uma pessoa livre, desapegada, se eu sou uma pessoa que eu vivo a minha essência, é claro que meus filhos também vão ser a mesma coisa. Quem conhece Anthony Andrew sabe do que eu tô falando. Eles são totalmente livres, desapegados, são despertos, falam igual a mim, desde que são pequenininhos. Por quê? Porque eu sempre vivi a minha essência. Eu tenho uma vida maluca, totalmente desapegada. Cada ano eu tô num lugar diferente, tudo, tudo muda, tudo se transforma, e eles estão sempre nessa energia. Porque Eles falam, uau, mãe, eu... Eu me inspiro tanto em você, porque você é uma pessoa tão feliz. Então, isso faz com que eles queiram também viver essa liberdade que eu vivo, sem crença alguma, sem julgamento, sem definição. Não me importa o que as pessoas pensam, eu sou simplesmente eu. né? Eu posso sair de pijama descabelada, eu sei que... Eu sou eu sou a minha essência, eu não tenho que me ficar preocupando com o que os outros pensam. E eles são iguaizinhos, eles falam, nossa, se a mãe é feliz... Então, a gente vai meio que seguir um caminho parecido com o dela em sermos nós mesmos. Então, o autoconhecimento na criança precisa vir de uma inspiração dos pais. E eu queria até, aproveitando que se encaixou tudo aqui, eu não programei isso, tá, gente? <risos> Mas é que eu recebo muitos presentes do Brasil. Aqui eu fico super feliz quando toca aqui a, a campainha e o correio vem me trazer alguma coisa do Brasil. Né? Eu recebi um livro essa semana, aqui, ó, vocês conseguem ver? Lili, a menina que se descobriu, redescobriu extraordinária, tá? Esse livro é da é, Caroline Ortiz de Oliveira. É um livro super pequenininho para criança, para vocês lerem para os filhos de vocês, de uma menininha que teve experiência se redescobrindo, para saber a essência que ela é. Então, eu acho tão legal quando tem literatura sobre o despertar para crianças. As pessoas me pedem para escrever, mas eu não tive tempo. Então, esse livro aqui é um é um ótimo livro para vocês, tá? Para vocês buscarem. façam um print aí e eu já comecei a ler já. A hora que eu terminar, eu venho trazer o meu o meu feedback do livro. Mas mas é isso. É através da inspiração do que os pais são que vão ajudar as crianças no autoconhecimento e não importa a idade, né? Nós estamos aqui para inspirar. É isso que eu queria falar dessa pergunta. Aqui de novo. <risos> é lindo, né? Eu botei ele aqui do, do, do meu lado para fazer a live junto aqui comigo. <risos> tem que dar um nome. Ó. O pessoal está falando que você tem que dar um nome. <risos> Ai, Mas acho que é Não, isso. Acho eu que é... Vou fazer uma... uma uma enquete de sugestão para nomes do, do nosso Arcturiano. <risos> Ai, legal, legal. Bom, eu acho que a gente passou as, as mensagens, o que você acha? Eu Passamos? acho que sim. O, então, assim, uh, o mais importante, eu vou fechar aqui a, a minha participação aqui, o mais importante não é você forçar, vamos dizer assim, ter uma percepção, porque senão é uma percepção forçada, mas é você se movimentar, você curtir, por que não? Todo, tudo isso que você vai vivenciando, vai aprendendo, vai integrando no seu ser e modificando de forma natural, isso tudo é natural, isso tudo segue um fluxo do universo, nós somos o universo, nós somos espiritualidade, que às vezes a gente confunde eles, a espiritualidade, nós somos espiritualidade, nós estamos conectados nessas energias, no amor, na conexão, no fluxo, na percepção. Então, vamos vivenciar deixar isso fluir buscando as melhores versões de nós mesmos soltando como a gente falou dos degraus soltando isso também uhum. deixando porque muita gente às vezes se preocupa com o seu crescimento como ser e não é isso você não precisa se preocupar você precisa ir buscando consciência se melhorando todos nós estamos fazendo uma caminhada para melhoramentos, para aprendizados. É essa a escola que nós temos aqui. Se você consegue ter uma percepção, que você pode mudar a sua percepção, olha que lindo aprendizado que você está obtendo, adquirindo aqui nesta escola chamada Planeta Terra. Então, uhum. é isso que. Queria deixar, espero que essa contribuição do que a gente veio falar aqui possa ter trazido pequenininho, alguma coisa, já valeu a pena. Então, gratidão. Com certeza. Gratidão, hein, Henrique. Eu queria também deixar... Um... Deixar aqui o que é amor, na verdade, né? A gente se pergunta, nossa, vocês falam tanto de amor, que temos que ser amor, mas o que é ser amor, né? Não tem nada a ver com romantismo, não. Não tem nada a ver <risos> com o que mostram na Disney, no Hollywood. Amor é verdade. O amor é verdade. O amor é liberdade. O amor é alegria. O amor é paz. Então, uh, cultivar esse amor significa que eu vou estar sempre observando a minha mente para que eu não julgue para que eu não critique para que eu não me compare né para que eu não não fale mal de mim mesmo para que eu não me, me machuque então eu sempre vou estar trabalhando com o meu ser é sempre comigo a cada dia me tornando um ser humano melhor eu estou aqui para me tornar um ser humano melhor né como é que eu posso fazer isso amando e se eu, se eu quero amar, então eu vou me apegar à verdade. Qual é a verdade? É aquilo que está dentro. É o que eu carrego comigo. Não é o que está fora. Não é o que me fala. Não é o que me vende. Então eu não me distraio com as coisas lá fora. Eu quero ser amor. Então, se eu quero ser amor, eu fecho os meus olhos. Eu vou para o mais profundo do meu ser. Eu tranquilizo mente e coração. Eu alinho, tá? Para que a gente encontre essa paz necessária o alinhamento de mente, coração físico e espiritual espiritualidade ser um ser espiritual não é nada mais nada menos do que ser um ser coerente então é para isso que eu vou trabalhar todos os dias eu quero ser um ser humano melhor no planeta Terra contribuindo o amor somente o amor tudo que não tem a ver com o amor eu tiro de lado eu vou tirando é um processo né cada dia a gente vai fazendo um pouquinho mais de repente a ponte que é o nosso coração que liga matéria e espírito tá livre livre de crenças livre de julgamentos livre de críticas e aí sim nos tornamos seres mais iluminados para poder iluminar todo um planeta Terra né juntando as forças conseguimos fazer esse trabalho de uma forma mais mais bonita então é isso vamos nos tornar cada dia um ser humano melhor contribuindo com o melhor que temos dentro de nós que é o amor que é o que somos né? Então, essa live aqui, ó, o, o Marcelo Henrique, acho que ele escreveu assim, nossa, essa live de hoje está brava. <risos> Mas aqui foram muitos, muitas fichas caindo, eu acho, aí para vocês, né? Foram muitas chaves e, e, e eu acho que é uma live para vocês reassistirem. Reassistam, anotem, porque eu acho que vocês vão conseguir tirar mais informações daqui. Né? É, eu sempre digo que quando alguém gosta... Uh... Se você gosta, passa para outras pessoas. É, é, é, é o que eu sempre faço. Quando eu acho conteúdos que, que eu acho que pod podem estar contribuindo comigo, eu compartilho com, com meus familiares, com outras pessoas, que possa estar auxiliando eles também. Ah. Mas, gratidão. Muita gratidão, gente, a todos vocês. Um beijo no coração, que vocês possam sentir a alegria, a paz, e que isso continue reverberando. No campo de vocês, na vida de vocês. Então, então é isso, gente. Então, uma boa noite para vocês que estão aí no Brasil. Aqui para mim já é madrugada, também já vou me preparar. Um beijo no coração de vocês. Tchau, gente!